Bom dia, queridos amigos do canal do Professor Boina. Gente, são 8h25 agora da manhã. E olha que beleza, tá aí a serra, já choveu bastante. A nossa serra lindíssima, a serra chamada de Itabaiana, que ela fica entre areia branca, ela é, mais, ela é dentro de areia branca, tá? Mais uma parte dela já o finalzinho dela o outro lado lá bem pouquinho já faz parte de Itabaiana mas a serra é dentro de Areia Branca olha como é que ela tá é cheia de neblina que coisa mais linda que coisa mais linda linda linda linda linda linda aí ó neblina lindíssima vou aumentar aqui ampliar para você ver aquela parte de água ali gente é a barragem de Areia Branca ela é muito funda só que tá vendo aquela uma vegetação que fica em cima da água, que tem que tirar, porque senão acaba sufocando os peixes que vivem lá, tá? Mas olha que beleza aí, gente. Deixa eu mostrar ali, ó. Tá vendo aquele risquinho ali, ó? Ali, ó. É uma neblinazinha saindo lá do dentro do chão. Olha que coisa mais linda, gente. E hoje eu vou dar uma descida por ali assim, ó, pra ir lá naquela estrada... E vou filmar a barragem para vocês, para vocês verem que coisa mais linda. São 8h25, 8h30 agora. E eu vou parar essa, vou dar uma pausa nessa filmagem. Talvez o tempo abra, não sei. Está bem nublado, mas eu vou até lá mostrar para vocês daqui a pouco. Olha aí, gente, que belezinha. Veja se não parece, essa aqui é uma orquídea chamada Denfal, ela tá presa em um tronquinho de sanção do campo, tá com botõezinhos lindos, mas veja a florzinha dela, veja se não parece uma pombinha, ó. Parece uma pombinha, o miolinho dela, tá vendo que coisa mais linda? Parece uma pombinha branca, né? As coisas de Deus são perfeitas, não é verdade? Lindo demais. Vou começando por aqui, ó. Vou descer essa estrada para ir lá para a barragem. Dá uns, uns 20 minutos andando. Dá uns 20 minutos. uns 15, talvez. 15. É, uns 15. Não mais do que isso. Eu vou descendo aqui para vocês verem que coisa mais linda, é. Aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui nessa matinha que tem aqui pra mostrar de lá de cima como é, tá? Vamos aqui entrar junto na mata comigo. Tá bem feio aí, ó, porque tá assim. Deixa eu ver se dá pra gente entrar. Ai, nem sei se dá. Tá cheio de mato, gente. Não vai dar pra gente entrar aqui, não. Não vou entrar aqui, não. Vou entrar lá embaixo pra mostrar pra vocês mesmo. Porque, como tá inverno, né? O inverno acabou de passar aí, vamos dizer assim. E chove bastante aqui na região, né? Aqui é uma região serrana. E como chove na região serrana, o que, é que acontece? Mato. Cresce logo o mato. Né? E isso é maravilhoso, porque a natureza se recupera dos incêndios que há. A gente está vendo aí tanto incêndio agora. Nos Estados Unidos, né? Lá para o lado da Califórnia, Los Angeles, que um crime absurdo. Um desses incêndios foi causado até por um casal aí, comemorando com, com um tipo de spray que solta um, um, um pó azul que é inflamável. E com o calor, esse pó azul se espalhou na natureza e causou o um incêndio. E foram destruídas várias, várias casas, várias vidas de animais, né? Que isso é um crime terrível, gente, é terrível. Já estamos chegando ali na barragem. E vamos preservar a natureza, gente. Essa é a minha grande paixão. A minha e a do Val e a do Boina, a do professor Boina. É preservar a natureza, gente. Esses vídeos eu faço para o Boina, porque eu moro numa região maravilhosa e gostaria de compartilhar com você e aí a gente sempre nós somos amigos muito queridos de próximo e aí eu faço esses vídeos para compartilhar com vocês aí no canal dele que eu sei que tem pessoas incríveis assistindo o canal dele que também ama a natureza se você gosta da natureza, gente se você ama os animais e quer preservar a vida do planeta a água, os animais, a fauna e a flora né deixa o seu like aí no canal do Buena se inscreve aqui embaixo, ó. se inscreve aqui, ó, clica no sininho para receber notificação sempre que o boi não porque eu vou estar sempre postando vídeos para vocês. Nós somos amantes da natureza, eu sou orquidófila, amo as orquídeas, as plantas de um modo geral, violetas, gluxínia, eu também tenho um canal aí no YouTube, Orquídeas na Natureza, mas eu gostaria que vocês estivessem conectados aqui comigo com o boi, né? Porque eu vou estar sempre enviando os vídeos que eu não envio para o meu canal. Eu envio para o Boi, né? E vamos lá mostrar o restante aí. Estamos chegando na barragem. Ai, gente, isso aqui não existia não, tá? Isso aqui foi construído alguns meses atrás. É de um amigo nosso. Que tem o um material de construção aqui na nossa cidade. E ele fez aí... Para a família dele, né? ele pode construir aqui, não sei, deve poder, porque se ele não tinha construído, né, não sei também, eu não tô aqui pra isso, o que eu tô aqui pra dizer é que ele é uma pessoa maravilhosa, pessoa maravilhosa, e essa casinha aí é bacana, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estamos chegando aqui no muro dele, vamos ver, aí, Ele tá fechado, senão eu entrava lá, tá fechado. Ele hoje não tá aqui não. Quando ele tá aqui, eu entro e eu falo com ele. Aí ó, olha que maravilha. Olha aí, ó. Olha o chuveirinho que ele fez lá de cano, gente. Ali é uma ideia bacana, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ampliar aqui. Olha lá. De cano, gente. Muito bom, né? Vamos descer? Vamos lá pra água do rio? Vamos lá pra barragem? Ali é a casinha de pescador, onde os pescadores da região guardam os equipamentos, guarda caiaque, barquinhos, remo, rede. Tudo aí da pescaria, tá? Aí, ó. Gente, desculpa pela filmagem, porque eu estou andando e eu não tô com estabilizador. Se você quiser qual é o estabilizador, saber qual é o estabilizador que é bacana para quando você estiver fazendo filmagem, o meu filho tem um canal no YouTube chamado Universo Nerd. Universo Nerd. É com o Dene Magalhães. E aí você vai ver lá o estabilizador, que ele explica muito bem. Você pode comprar pela internet, ele deixa até um link de um local barato para você comprar. Eles enviam pela internet e tudo. É seguro, viu? Olha aí, gente, que maravilhoso. Que maravilhoso, gente, olha. Isso aqui é paz, é cura, é cura da alma, sabe? Quando a gente vem para um lugar desse, qualquer coisa que você faça dentro da natureza, até mesmo no seu apartamento, aí você pode falar, mas professor Boina, Thelma, eu não tenho... É uma área assim na natureza Eu moro numa cidade grande Que só vejo prédio Mas tem plantas Plantas que podem salvar sua vida Tem orquídeas que eu ensino a você a cuidar Tem violetas que eu lhe ensino a cuidar Tem muita coisa aí, gente Que vocês podem Ver, fazer E vai ser maravilhoso Olha os barquinhos aqui, gente ó. Aqui é da pescaria Fica com água assim, tá vendo? Que é pra ficar pesado, gente. Olha que coisa mais linda. Tá vendo aquela casinha lá? Deixa eu mostrar aqui, ó. É uma casinha flutuante. É de um amigo meu. Tem uma varandinha linda lá. A gente pode atravessar para lá de barquinho assim, ó. Ele manda buscar a gente aqui. Eu vou sentar ali. Olha o gatinho aí, gente. Deixa o seu like para quem gosta de gatinho. Deixa o like ali outra Muita gente que tem os animais, não cuidam dos animais, deixam os animais muitas vezes maltratados e pessoas acabam trazendo os animais para cá, os gatos para cá e os gatos aqui comem muito peixe, porque como aqui tem muito peixe, gente, olha que delícia, gente, olha muito bom, eu vou entrar ali e aí largo os gatinhos aqui, os gatinhos aqui vão se criando, sabe? porque o homem é assim ele não quer cuidar das coisas e quer que a natureza cuide para ele, né? Homem complicado, gente. Gente, eu tô entrando aqui no barquinho. O barquinho tá balançando de um lado para o outro. Ui, escorreguei um pouquinho, boina. Tá vendo, boina? Pois é, meu amigo, boina. Que coisa linda, né? É esse paraíso, boina, que eu te convido a vir a morar. Sabe? Mas, Thelma, eu tenho medo de cobra. A cobra não vai pegar ninguém, não, gente. Que ninguém vai para onde tem cobra, Aqui, eu ando esse, a vida inteira aqui nessa mata. Vou lhe ser sincero. Tô aqui de sentadinha. Tá vendo? Nunca vi cobra. Já vi cobra, claro, mas... Não cobra perigosa, cobra... As cobras não atacam a gente. Tem um canal aí também. Fabinho Filhos do Sertão, que ele fala muito sobre cobra. E ele ensina você como você lidar com as cobras e elas nem lhe incomodam, é maravilhoso. Então, gente, ame a vida, ame a na natureza, a natureza é cura, é luz, é amor, sabe? Se dá o prazer, se dá o prazer, meu anjo, de sentir a presença de Deus dentro de você, procura fazer meditações, Meditação é tão simples, não precisa nada de mais, fica na sua casa, no seu quarto, quando você estiver num canto sozinho, pode ser numa praça. Apenas fecha os olhos ou deixa os olhos abertos e deixa os pensamentos irem e vir. E cada pensamento que vem e vai é luz na sua vida. É luz, é luz, é maravilhoso. E os pensamentos vêm e você deixa eles ir embora. Quando você perceber que está conversando com seus pensamentos, comece a inspirar e a expirar. Inspire pelo nariz e expire pela boca, solte o ar lentamente pela boca. E vá fazendo isso naturalmente, só deixando o ar entrar e sair da sua boca e você vai perceber quanta coisa muda dentro de você. A sua estrutura inata, ela busca paz. Sempre. Mas ela não encontra paz porque a gente não deixa. A gente fica tagarelando com a mente. E não encontra paz. Mas em um lugar desse, gente. A gente encontra toda a paz. Toda a paz. Toda a paz. Olha aí. É isso aí, Buena. Maravilhoso. É isso aí. Meus amigos espiritualistas. Maravilhoso. É isso aí, meus amigos Paz e Luiz. Muito bom.